Estamos de volta com o Trabalho em Revista. Todo mundo sabe que as redes sociais são os canais mais importantes de humanização de uma empresa e até um dos pilares para se alcançar o sucesso pessoal. Mas elas também podem se tornar um problemão se não forem usadas corretamente. A jornalista graduada em Comunicação Integrada e Planejamento Estratégico, Soraya Lima, vai falar sobre esse assunto com a gente. A partir de agora, seja bem-vinda ao Trabalho em Revista. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. Soraya, que problemão pode causar as redes sociais? Bem, as mais diversas possíveis, né? Como as redes sociais elas surgem num momento que a gente não tem um manual de instrução, a gente não sabe direitinho como se comportar, as pessoas tendem a achar que tudo é normal. Não é? Então o que que acontece? Elas às vezes tiram fotos que elas não imaginam que vai impactar no mercado de trabalho, às vezes elas postam um vídeo, às vezes elas fazem um comentário e elas não têm noção do impacto que isso pode, pode gerar no seu perfil profissional então é, as pessoas ainda estão aprendendo a lidar com as redes sociais e percebendo que realmente hoje o limite entre o pessoal e o pessoal está muito tênue. Como perceber que a rede social está prejudicando? A gente que momento? Bem é, a gente pode perceber através de alguns sinais de fumaça, não é? Quais são esses sinais de fumaça? Você posta alguma coisa que é muito polêmico. É, você, eu, eu costumo falar para as pessoas assim: um bom filtro para você saber se você está indo numa direção perigosa ou não é você falaria isso em voz alta? Se você não for falar isso em voz alta, se você não for se expressar assim livremente, é porque você não deveria fazer isso nas redes sociais. A gente vê pessoas postando algumas coisas polêmicas e dando muito acesso, muito comentário, e aquilo é, mostra é, que ela está no auge. E não é bem assim, não se mede é, é, a, o, a, o seu perfil na internet pela quantidade de, de, de curtidas, de comentários. Isso, mesmo porque, às vezes, por exemplo, a gente tem falado muito isso sobre redes sociais, principalmente agora que estão chegando as eleições, né? Então, o que que acontece? Às vezes, as pessoas falam, olha isso! Ou comenta de uma maneira pejorativa, mas não acha que aquele conteúdo é legal. Só que a rede social, ela é formada por algoritmos, é formada por máquinas, né? É formada por uma programação. Só que quando os, os programa, a programação em si, ela não entende, é uma lógica matemática. Se ela vê que tem muita gente comentando e tem muitas reações, ela entende que aquilo é legal. Ela não entende que aquilo é negativo. Então, deixa mais em evidência ainda a polêmica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente possa, porque tudo tem consequência. Às vezes não está tão evidente para a gente, às vezes a gente acha que está agradando porque tem todo mundo tá vendo, mas não é bem por aí. Olha, tem uma coisa que bomba na internet e a gente sabe muito bem disso porque vê a quantidade de comentários, de, de curtida, mas não é legal. É criticar o colega ou mandar indireta pelas redes sociais e isso acontece muito. Sim, acontece demais. A gente É o que eu falei, às vezes a gente entende que a rede social é um momento de desabafo. A gente acha que ao estar falando com todo mundo, a gente não está falando com ninguém. E isso é muito perigoso, porque tem muita gente vendo e tem muita gente que pode tomar as dores. E mais do que ver os próprios colegas de trabalho que você está criticando, ou a empresa que você está criticando, o colega de trabalho que você está criti é, criticando, nós temos recrutadores que estão vendo o seu comportamento. Então, quando ele vê uma pessoa muito crítica, muito ácida e que não percebe o que ela está fazendo em, é, dentro das redes sociais, isso pode depor muito mais contra a pessoa do que a favor no mercado de trabalho. Então, uma postura crítica é diferente de uma postura ácida, é diferente de uma postura destrutiva. Só criticar e apontar os defeitos dos outros não é ajudar numa reconstrução dessa pessoa ou da empresa. Então as pessoas precisam rever as suas abordagens dentro das redes sociais. Sem falar que uma postagem dessa pode gerar um processo na justiça comum, inclusive, uma demissão por justa causa e um processo trabalhista. Sim, sem dúvida nenhuma. A gente, durante muito tempo, entendeu que as redes sociais eram um ambiente sem lei. Então a gente podia postar o que a gente queria, na hora que a gente queria, e hoje não é bem por aí. Nós já temos vários posicionamentos, inclusive contra esse tipo de postura e abordagem. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado sobre o que elas postam. Postagem na web... Pode acabar com a carreira? Olha, eu acho que acabar com uma carreira é algo muito é, decisivo, né? Uma coisa muito incisiva. Mas pode causar um estrago muito grande. E aí a pessoa vai ter que fazer um, um trabalho de de coaching e de reposicionamento e de pedido de desculpa, porque hoje nós somos marcas. É o que a gente chama de personal branding. Hoje nós somos marcas, né? Então, a Soraya é uma marca também. Então, quando eu me posiciono de uma maneira errada, eu ajo de uma maneira errada, a minha credibilidade é abalada. E qualquer credibilidade abalada, seja de uma pessoa, seja de uma empresa, ela demora um tempo para ser recuperada. Tem salvação? Com certeza. Mas demora um pouco mais. Festa na balada com cerveja na mão, ou até quando está um pouquinho alterado as postagens nas redes sociais. É preciso ter cuidado. Ai, é um assunto muito delicado, né? É, você precisa tomar cuidado, porque a gente, vocês precisam entender assim, vocês que eu digo nós, né, de uma maneira geral. As festas das empresas, o próprio nome está dizendo, é uma festa da empresa para a qual você trabalha, ou para qual você presta um serviço, então pessoas-chave estão lá dentro. Ah, mas todo mundo está bebendo. Então, só que não, são, não é só a bebida que conta e que pode te atrapalhar, é a sua postura por conta da bebida, é o que você faz antes, o que você faz depois. Então, uh, Tirar fotos de balada, seja da empresa ou não, mostrar que você tem uma vida social não traz tantos problemas. O que traz são sempre os excessos. Teve uma campanha bem bacana do governo francês. Eles inventaram uma conta fictícia de uma menina, Louise Delage, e teve mais de 500 mil curtidas todas as fotos dela. Essa cara era uma modelo fictícia, uma pessoa fictícia. E em todas as fotos, ela tinha um copo de bebida na mão. Todas. Para eles alertarem sobre o consumo de bebida entre os jovens. Ninguém se deu conta que ela estava com um copo na mão em todas as fotos. É uma ação de um governo? É a ação de um governo. Mas olha que interessante. A gente achou tão banal, tão comum, que a gente acha que é permissível. E não é. Então, às vezes, muitos comportamentos, todo mundo bebe, todo mundo, como dizem, né, não sei se usam esse termo aqui, mas chapa o coco, né, é, nas festas de empresa, mas esse não é um comportamento que a gente deveria achar aceitável. Como lidar com as redes sociais dentro do ambiente de trabalho? Quando eu digo isso é deixar de fazer o que é a sua obrigação para ficar no computador. Isso vale para setor privado, vale para órgãos públicos? Bem, já foi provado por N pesquisas, e elas podem ser encontradas no Google, inclusive, que permitir é melhor do que proibir, então ao você permitir que as pessoas utilizem, ainda que seja um tempo contado, meia hora, uma hora, as suas redes sociais para navegar é melhor do que elas interagirem ou, é, escondidos ou de forma proibida num celular, porque elas perdem mais tempo fazendo isso. Então Proibir já foi mostrado por pesquisas que não é a melhor solução, mas também não é a melhor solução você deixar a pessoa usar do jeito que ela quer na hora que ela quer, porque realmente isso acaba atrapalhando uma rotina de trabalho. Eu acho que uma palavra que dita muito a vida que a gente vive hoje é através das mídias sociais é o bom senso. Então, se as pessoas não têm o bom senso, cabe à empresa fazer um manual de conduta. Eu acho que dentro de um manual de conduta está tanto o que você pode postar, como você pode postar, de que maneira você deve postar. E isso ajuda muito as empresas a se é, resguardarem de, de processos ou de atitudes é, desmedidas. Então, manuais são sempre interessantes para é, mostrar diretrizes para que as pessoas não se percam, tanto as empresas quanto os profissionais. Ou seja, as empresas precisam impor regras também. Sim. Muito bem, eu conversei aqui com Soraya Lima, jornalista graduada em Comunicação Integrada e Planejamento Estratégico sobre Redes Sociais. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. E por hoje é só, mas você pode rever esse programa quando quiser